Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos tirar uma dúvida aqui hoje num vídeo rápido sobre preparo, né, de peças para desdobrar na serra. Certo? É, a gente está fazendo aqui hoje algumas peças para fazer janela, né? Desdobrando. Eu, a gente já até gravou um vídeo anteriormente sobre isso, mas ainda ficou algumas, algumas dúvidas aí. O pessoal fez algumas perguntas e a gente vai gravar aqui e vai tirar essas dúvidas aqui. É, vamos tirar nos mínimos detalhes a dúvida sobre isso. Sobre como desdobrar uma peça dessa aqui, ó, fazer tábua dela, né? É, pra, pra qualquer fim, né? Pra janela, para porta, para qualquer outra é, demanda que tenha. É... Pra gente que mexe com madeira maciça, isso é bem comum. Então é o seguinte, pessoal. É, o primeiro passo, né? Pra gente transformar isso aqui em tábua, numa serra de bancada, igual a gente tem aqui, o é, primeiro passo é aqui no desempenho, né? Eu já até passei aqui, né? Já até fiz umas duas passadas aqui, a gente. Não vai fazer pra acabar de tirar esse detalhe aqui, né? Esse defeito. Então o primeiro passo é aqui no desempenho. A gente já gravou algumas coisinhas com essa máquina aqui também. Essa peça, pra gente ir lá na serra circular, né? Daqui a pouco a gente vai lá, vou mostrar em detalhes. Essa peça aqui, pra gente poder desdobrar ela, fazer tábua dela. No final a gente vai mostrar, tá? As tábuas já feitas. Isso aqui precisa estar tá bem desempenado, né? Nessa face aqui, bem desempenada e também bem desempenada aqui. Não basta estar bem desempenado. Tem que estar tá no esquadro pra você fazer um trabalho bacana, sem risco. Só ilustrando aqui, ó. Essa peça tem que estar tá no esquadro aqui, né? E também do outro lado. Como que a gente consegue isso? Aqui na desempenadeira. Beleza. Nem todo mundo vai ter desempenadeira, né? Mas se você tiver uma situação dessa, peça lá do, do seu fornecedor, lá da madeireira, a madeira já vir desempenada, né? E já é, no esquadro, né? Na minha região, pelo menos, eles cobram a parte, mas eles fazem esse trabalho. <risos> Pessoal, ela está desempenada nessa face, beleza? Então eu preciso deixar ela também desempenada nessa face e também preciso deixar ela no esquadro, tranquilo? Só de um lado, aí depois eu vou te explicar, mais no finalzinho do vídeo, eu vou explicar por que você necessita dessa máquina aqui, basta essa face estar desempenada e essa face está desempenada. Do outro lado você vai fazer, vou mostrar depois lá na serra, beleza? Oh. Uh -huh. importância do desempenho também está no esquadro. Vocês podem ver que a gente levou no desempenho, passou e a peça ficou no esquadro. A gente desempenou, né, lá na nossa planinha lá no desempenho, a gente desempenou essa face, e desempenou essa face. Ah, mas por que não desempenar a outra face? Pelo seguinte, nós vamos trabalhar aqui com tábuas né, de 14 centímetros, 13 ou 14 centímetros. Então eu tenho aqui uma peça com quase 15. Se eu já desempenhei essa face, basta eu trazer na serra, né? regular com 14 ou 13 que eu for necessitar, né, no meu no nosso caso aqui vai ser 14, e basta a gente cortar aqui na serra para gabaritar essa peça, sendo que a gente vai fazer janela e as peças tem que ser todas igual nas duas pontas. Então, basta a gente desempenar somente de um lado e a gente vai trazer na serra e vai copiar essa face do esquadro para cá. Então, a gente vai ter três lados esquadrejados. Beleza? Então, eu vou fazer primeiro um passo, cortar aqui, né, gabaritar a peça na largura que eu preciso, depois a gente vai passar, vai fatiar ela, né, desdobrar como tal modo que muita gente fala aí que está no esquadro dos dois lados, beleza? A partir daí a gente vai conseguir tábuas bem tiradas, tábuas boas dessa prancha, beleza? Então vou explicar aqui em detalhes, né? É onde algumas pessoas teve essa dúvida, porque que a gente precisa da peça estar no esquadro dos dois lados aqui. É a partir de agora que vai fazer a diferença. Então a gente, a gente tem aqui uma prancha, né? com 14 centímetros e eu pretendo tirar 14 centímetros de largura né, devidamente desempenada e eu pretendo tirar duas tábuas dela ela está dando 5,5 e eu pretendo tirar duas tábuas a gente tem que levar em consideração que o disco corta quase 3 milímetros né? então ele vai consumir quase 3 milímetros aqui, então eu vou conseguir tábuas aqui em média de 2,3 centímetros ou 23 milímetros por tábua tem mais um detalhe como o nosso disco Ele não vai cortar os 14 cm aqui é, e essa serra também não é uma serra tão potente, né? apesar de ser excelente máquina, mas ela não é uma serra para cortar isso aqui tudo de uma vez. Então se eu tenho 14 eu vou fazer esse desdobro aqui em 4 passadas. Então a gente vai trabalhar com esse lado que está desempenado para o lado da guia. Né? A gente vai fazer passada, vai virar a peça, vai passar desse lado, desse lado. Vai regular a serra novamente. É, vai fazer outro passado desse lado e outro desse lado até sair a tal. Tirou a primeira tábua. Ficou excelente, né? Olha só. Então, daí a importância. Está desempenada no esquadro. Principalmente, diz que for fazer o encontro aqui de um corte com o outro, ele não dá aquela diferença, né? De cortar mais de um lado que do outro. Se a peça estiver fora do esquadro, é quase 100% de chance de não obter esse resultado aqui. Olha só. Alinhada, né, sem nenhum problema aqui, do encontro dos cortes, você consegue tirar com perfeição a tábua. Então se a peça não estiver no esquadro, esse corte não vai encontrar perfeitamente. É onde vai sair um corte mal feito, vai queimar o disco. Vai podendo até estragar mais. Quem puder deixar o um joinha para nós aí, compartilhar o vídeo aí com aquele amigo aí, robista né, que está começando, que precisa dessa dica, a gente vai agradecer. Qualquer dúvida, comentário aí, a gente vai respondendo à medida possível.